Iniciar, vamos lá. Muito obrigado por você ter dado play, obrigado por você estar comigo aqui. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de comentar e compartilhar e deixar também os seus pedidos de oração. Hoje vamos orar pelos viciados em pornografia, para que o Senhor os livre disso. Quero antes de tudo te dizer que há neste canal do YouTube vídeos relacionados numa playlist, no final do vídeo eu deixo o, os links para você acessar tanto a playlist como o vídeo que eu gravei e que tem mais de 10 mil visualizações, para esse canal é muita coisa sobre esse tema também nos comentários você vai encontrar o link para conversarmos sobre este tema vou deixar também o um link do Telegram que é o canal de entrada onde nós tratamos desse tema ali, teremos novidade ao longo do ano, se você está me vendo no Instagram neste momento que é muito obrigado pela sua audiência, o link para conversarmos sobre isso está no direct você pode mandar um direct ou me mandar um whatsapp, tá bom? Deus seja louvado pela sua vida vamos orar sobre este tema, por esse tema agora Pai em nome de Jesus todas as vezes que eu toco nesse tema eu toco na minha própria pele porque eu sei o quanto isso é difícil tanto para mim como para tantos outros homens e tantas outras mulheres lutarem contra isso não tem idade isso essa máquina do mal essa máquina de destruir e desvirtuar a sexualidade, a nossa humanidade ela não tem freios, ela está em todos os lugares. Senhor, muito obrigado pela emancipação feminina, muito obrigado pela condição em que as mulheres alcançaram hoje no mundo. Obrigado porque ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, a humanidade desumanizou a mulher, a igreja, ainda que algumas insistem nisso, mas grande parte delas tornou a vida das mulheres um pouco melhor. Apesar que ainda temos no Brasil gente que resiste a esse tema. Mas isso, essa emancipação encontrou um solo não preparado, não discipulado contra a sexualidade. E é por isso, Senhor, que eu intercedo por elas agora, porque muitas irmãs estão dependentes disso, do consumo de pornografia. É, é um universo novo para muitas meninas Para muitas mulheres E eu, eu peço ao Senhor que Por graça e por misericórdia Que todos os gatilhos, Senhor, agora Todos os gatilhos que estão na mente dos meus irmãos e minhas irmãs Em relação a este tema Sejam sequestrados pelo Espírito Santo e levados em, como cativos ao teu trono Todo pensamento maligno Todo pensamento que desvirtua a imagem do homem e da mulher Sejam arremessados no fosso do esquecimento Ó oh, Senhor, limpa a mente dos meus irmãos e das minhas irmãs Peço ao Senhor que o Senhor limpe Venha como um aspirador de pensamentos e aspire essas lembranças, essas memórias, que ficam incrustadas, Senhor, na nossa mente. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Senhor, cura-nos para que todos os gatilhos que nos levam ao consumo de pornografia sejam vencidos e eliminados de nossa vida em nome de Jesus. Que sejamos mais vigilantes, cautelosos. Senhor, livra-nos. Livra-nos, Senhor, do laço do passarinheiro. Oh, Deus. Às vezes, num filme, às vezes numa série, às vezes numa propaganda de perfume, às vezes, Senhor, numa, num artigo de um site. Tudo isso, às vezes, num TikTok no Instagram, no Twitter, no Facebook, no, Insta, no Telegram. Tudo isso, às vezes, nos grupos de WhatsApp, de amigos, de empresa, do grupo de futebol, da escola, dos colegas de faculdade. Livra-nos, Senhor. Guarda-nos, ó Espírito Santo. Vem com Tua mão poderosa, Senhor, nos livrando da armadilha do passarinheiro. Para que a gente não caia, porque o discernimento espiritual é necessário, porque a armadilha é uma armadilha, porque a gente não sabe que é uma armadilha, a gente acaba caindo. Maridos, esposas, às vezes o próprio casal envolvido isso até o pescoço. Ô oh, Senhor, quantos homens estão subjugados agora a esse tipo de coisa? que acaba, que consome com a nossa vida, tantas mulheres envergonhadas e a culpa, senhor, irmãos e irmãs que vivem amedrontados, carregados de culpa, mesmo depois da confissão, porque o inimigo de nossas almas, Satanás, o diabo, o capeta, coisa ruim, ele quer destruir a nossa identidade, a nossa humanidade. Porque quando a gente é carregado de culpa, a gente se desumaniza, porque o Senhor não permite a culpa. O arrependimento é necessário, mas o arrependimento não gera culpa. O arrependimento nos libera da culpa, porque o perdão nos purifica. E o diabo diz que nós não seremos purificados que somos um vaso impuro, mas nós não somos, somos vaso para honra, guardamos o Espírito Santo dentro da igreja, e então dentro de nós, e nós estamos dentro do Espírito Santo. Essa é a nossa identidade, assim somos diante do Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus eu peço que todos aqueles que estão escravizados com essa maldita pornografia, possam ser libertos, possam começar a limpar as suas mentes. Senhor, faz um trabalho, Deus, de limpar as nossas memórias. Ó oh, Senhor, retira de nós, por graça, por misericórdia, toda a memória. Eu sei que a função desver é um milagre do Senhor na vida do crente. Por isso eu te peço, Retira de nós o que nós vimos. Purifica as nossas lembranças também, Senhor. Por favor, por graça e por misericórdia, Senhor, te pedimos. Te pedimos, Senhor. E aqueles que ainda não entraram, que não visualizaram nenhum tipo de pornografia, os guardes, Senhor, dos amigos de escola, dos colegas de faculdade, dos colegas de empresa, Senhor, que eles façam um voto diante do Senhor, de não colocar os olhos nisso. Ô oh, Senhor, guarda e protege os nossos filhos, guarda e protege as nossas filhas, guarda o marido e a esposa, guarda o jovem solteiro, guarda a jovem solteira, guarda, Senhor, guarda o viúvo, a viúva, guarda o divorciado e a divorciada disso, Senhor. Guarda eles, em nome de Jesus, do jovem, do homem já adulto e solteiro, guarda ele, da mulher adulta e solteira, guarda eles do consumo de pornografia, Senhor, guarda, por favor, guarda, Senhor, guarda o solitário do consumo de pornografia solitária, Senhor, guarda, guarda, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Pai querido, peço que o Senhor guarde os pastores, as pastoras, que eles fujam disso, Senhor. Os missionários e missionárias, dos brasileiros e brasileiras que estão fora do país, angustiados, estão entediados, às vezes no frio europeu, não tem o que fazer, tudo é muito caro. E aí o que resta é consumir o restinho de dados que possui no celular. Com pornografia, Senhor, não deixa. Por favor, não deixa. Eu sei que depende da gente, então fortalece a gente, Senhor. Fortalece as nossas nossa resistência contra isso. Ó oh, Espírito Santo de Deus, enche-nos com o Teu poder. Intercedo por esses, Senhor, que estão lutando agora contra isso. Ó oh, Senhor, lembro agora de alguns irmãos e irmãs. Que me procuraram ajuda, desesperados. A cada conquista, a cada recaída, Senhor, quanta dor e quanta alegria, mas estão lutando, Senhor, para permanecer longe disso. Então, em nome de Jesus, guarda-nos. Em nome de Jesus, guarda-nos. Em nome do Senhor Jesus, guarda-nos. Amém, amém e amém. Amém. Amém, amém, amém. Se você... <risos> Se você crê que isso é possível, pode me procurar. Quero te ajudar. Tenho novidades para você sobre esse tema. Deus te abençoe.